Oi, eu sou Sheila Feira Animania e mais uma vez estou com vocês Hoje nós vamos fazer as nossas florzinhas, né? Para aplicar nos vestidos dos, das nossas meninas, nos vestidos pet, né? Aqueles é vestidos maravilhosos, vestidos de noiva, vestidos do dia a dia Então são duas técnicas bem fáceis e rapidinhas de você tá fazendo, tá? Essas florzinhas maravilhosas Vamos lá fazer então? Então vem comigo é rapidinho, vamos lá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 Vamos lá então fazer essas, essas flores de cetim e de organza Vem comigo, vamos lá, é rapidinho Mas antes, roda a vinheta Oi pessoal, vou explicar para vocês Ó, Aqui eu tenho esse pedaço de cetim aqui ó. É um pedacinho de 10 por 20, né? Então, eu vou dobrar. Lembrando que você faz do tamanho que você quiser, tá? Eu vou dobrar assim, ó, quatro vezes, né? Vou dobrar ele tá? assim, certinho. Vou colocar um alfinete no meio. Aqui eu tô ensinando vocês a cortar, tá? E agora, eu vou cortar ele redondo aqui, tá? Isso você pode fazer com vários tamanhos, o tamanho que você. Quiser, né? O tamanho que você achar que vai ficar melhor a tua flor. Pode fazer florzinha pequena, florzinha grande, o tamanho que você quiser. O alfinete é pele sair com o mesmo tamanho, tá bom? Então, aqui, a gente cortou, olha só, tá bom? Aí, agora, a gente vai selar isso aqui, tá? Ó, aqui eu já fiz de organza, né? Ó, organza. Se aqui é de cetim, cetim branco, que é o mesmo que a gente.. Usou fazer o vestido de noiva Aqui já é o mesmo cetim mas um tamanho pequeno Então, é como eu disse Você pode fazer do tamanho que você quiser, né? O tamanho que você for usar Aí, para selar para selar, você pode estar tá selando com o isqueiro Com uma vela, né? Uma vela acesa ali, você sela Ou aquele ferro de solda, né? Aí você já corta, já, né? Tem também aquelas máquinas de fazer lacinho, né? Que, então, já já pode fazer e também eu recebi uma dica maravilhosa da Débora Tesoura que esquenta a, Sil, a Silvana né no, ela mandou a Débora me, me dar essa dica eu vou deixar o canal da Silvana aqui é um canal bem legal você vai valer a pena vocês dar uma conferida e a tesoura que esquenta também é maravilhosa então eu vou eu vou já comprei ela assim que chegar eu faço um videozinho mostrando para vocês como é que usa mas se você tiver condição de comprar essa tesoura, é maravilhosa, tá? Pra vocês usarem pra esse trabalho, é show de bola. Então, você cortou redondo. Agora, vamos selar, né? Como que você vai selar? Né? Ou, das formas que eu falei, eu vou selar assim, porque é só pra mostrar pra vocês. É só pra não desmanchar, tá, gente? Não deixa pegar fogo, não deixa... Não deixa... Ah, pretear aqui, não deixa ficar preto aqui, é só... Pra não desmanchar, tá? Então, você vai selando uma a uma, né? Vai selando as tuas peças. Aqui eu tô selando o cetim, você pode selar a organza, né? O tule não precisa selar, porque o tule, ele já é preparado, já, né? Então, não é necessário você selar. Entenderam? Então, selou a, a, o cetim. Vou selar um de organza pra mostrar pra vocês também, tá? É só, só mesmo, pra ele dar uma levantadinha pra ficar parecido com pétala, né? Olha só, ela já fica bonitinha, né? Vamos pegar a agulha de mão. Dobra no meio aqui, gente, ó, e faz uma costura assim e vai trazendo ela pra cá. dez pétalas Foram 10 pétalas Ao todo aqui Tá gente Ó. Aí Ficou assim A gente vai puxar aqui Tá E vai pregar aqui você notou que a gente não puxou muito, né? A gente deu uma leve... A gente franziu, mas não muito pra, pra ela ficar com, com volume. Aí, agora aqui, a gente vai arrematar ela aqui, tá? Vamos pegar um pedacinho de tecido, tá? Vamos pegar um pedacinho de tecido. Mesmo tecido. E vamos fazer um fuchico. Você pode estar tá fazendo com outro tecido também. Vamos pegar o vermelho, né? Pra dar um, um toque a mais. Essa é uma maneira, tá? É uma flor. Depois eu vou ensinar vocês a fazerem a outra. Essa ali. Que é com organza. gente essas técnicas que eu aprendi aqui no YouTube tá gente isso aqui não precisa de curso não para fazer tá tem várias outras técnicas aí que você pode tá fazendo às vezes é mais fácil até para você não é não é necessário eu tô fazendo porque as meninas pediram para mim fazer né? e então eu vim fazer Aqui a gente vai colar o nosso fuchico Cola que eu uso, tá? Pode ser essa aqui, tá? Cola de artesanato Essa aqui Coladinha, tecido mais grosso E essa aqui, tá? E a pega mil, né? A pega mil, que eu não tenho aqui Acabou minha pega mil Então a pega mil é a que eu mais uso, tá gente? índico indico Vamos passar uma cola aqui. Então, ficou assim a nossa florzinha, olha só, como que ficou. Pra você colocar num vestido, né? Ou até mesmo fazer lacinho, né? Pra pôr nas princesas, né? Então, é uma pecinha facinho de fazer. Então, essa é uma técnica, tá? Vamos fazer a outra agora? A outra... É com a nossa organza, né? Então, vamos selar. E a gente vai dobrar. Uma vez aqui a organza, outra vez aqui. Então, a gente vai colocar um pouquinho de cola aqui. E dobrar ela aqui, ó. No meio. Fazendo isso aqui, ó. E... Vai pegar um pedaço de cetim menor. colocar aqui. E vai vir colando aqui, ó. Tá? Vai vir colando aqui, ao redor. Uma atrás da outra. Hein? Até fazer a nossa rosa, tá? Bora lá, então. Pode ser feito com a cola quente também, tá, gente? E assim você faz o tamanho que você quer, como eu fiz aqui, ó, com essa aqui. Eu coloquei umas maiores aqui embaixo e as menores em cima e daí ficou assim, né? Coloquei, cortei umas pétalas maiores e coloquei embaixo e coloquei as menores em cima. Então, assim você fez uma aqui, aí você pode fazer mais uma e vestir uma na outra. Eu vou fazer com a vermelha agora pra mostrar pra vocês como que dá pra fazer Então tá aqui o vermelho o vermelho a gente vai fazer a mesma coisa A diferença aqui que eu vou mostrar pra vocês É a seguinte Aqui nós vamos pregar aqui, ó Na, na reta Vamos dobrar uma vez Outra vez aqui E vamos pregar aqui cortamos a ah, pregamos as pontinhas aqui a gente vai cortar eu fiz com a linha branca vocês façam isso com a linha da cor do tecido tá para depois não aparecer a hora que vocês forem colar aqui é só para mostrar para vocês um modo um outro modo de tá fazendo isso aqui tá Vamos pegar o nosso pedacinho de tecido, aqui, e vamos colar as nossas pétalas vermelhas aqui, ok? Olha só, meus amores. Olha que linda que ficou essa aqui. Então, ou você pode fazer assim e colocar um enfeite aqui no meio, né? Colocar uma joia, alguma coisa aqui no meio. Olha só. já dá pra usar no vestido de noiva, num vestido chique, já dá pra usar, né? Ou você pode pegar, fazer essa aqui. Viu como é simples fazer essa aqui, né? Pode fazer essa aqui e colocar aqui no meio. Colar ela aqui. E assim você vai tá fazendo uma rosa mais chique ainda para pôr no teu vestido. Ok? Vamos por essa rosa aqui no meio. só como ficou a nossa rosa para os nossos vestidos, ok? Aí você pega com os pedacinhos que sobra, né? E você faz um monte de, de flor, deixa ali separado, conforme você vai ah, criando, conforme você vai fazendo as suas peças, você já tem né? as flores ali bonitas, feitas, maravilhosas. É só você colocar no teu vestido, olha só, né? esse E esse aqui, que é o mesmo desse aqui, só que esse aqui eu fiz menor, ok? Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o teu joinha aí, né? É um vídeo totalmente diferente do que a gente traz pra vocês. Mas, é uma peça, é um, um vídeo que compõe as nossas peças, né? Que deixa as nossas peças, nossos vestidos mais lindos, né? Então, por isso eu quis trazer para vocês, ensinando como que faz. Como eu disse, tem vários e vários uh, vídeos aqui no YouTube. Vocês procurem, né? Tem outras técnicas, tem outros modos de fazer florzinhas de tecido, de tule, de organza. Então, tem vários e vários uh, vídeos aqui no YouTube de pessoas boas, são ótimas para ensinar. Eu mesma aprendi essas flores aqui no YouTube, então não custa nada você pesquisar e dar uma olhada Mas se você não quiser né, procurar em outro canal e quiser assistir o nosso, das nossas florzinhas Fique à vontade, tá bom? E deixe teu like aí, compartilhe os nossos vídeos e se você não é inscrito, se inscreva E ative o sininho para receber as notificações, assim toda vez que eu fizer vídeo novo você será notificado Ok, meus amores? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet, bora fazer muitas flores pra pôr nos vestidos. E bora fazer sucesso aí nesse mundo pet, que é o ramo que mais cresce no Brasil e no mundo. Tá bom, meus amores? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Até a próxima. Beijos, amo vocês. Tchau.